Oi, águas cinzas, perda e transbordamento. Vamos falar um pouco. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Olha só, a gente está acompanhando esses dias muito frio, invernão chegou, seca, as folhas vão caindo, o ambiente vai mudando completamente, é bonito acompanhar essas coisas. Vamos falar um pouco de perda e transbordamento. Porque os aprendizados ali com o sistema também tem a ver com aprendizados internos. Né? Então o que, que a gente vai aprendendo? O laguinho que vai virar brejinho, encheu, e aí eu estou observando se tem infiltração ou não. Para fazer isso, eu coloco uma linhazinha de lápis né? no, no, na parte mais alta dele. E aí aguardo 24 horas. E acontece que eu tenho visto né, o nível baixar né, pouco a pouco, até estabilizar. Na hora que estabiliza, eu sei que ali é que está o problema e está tendo vazamento. E eu encontrei, <coughs> e tem algum vazamento no laguinho. Conclusão, tira toda a água e refaz as coisas. E por que, que deu isso? Porque eu fiz uma grande besteira. No dia anterior, eu fiz um pouco de massa, com uma areia que estava mais úmida, fiz o cimento, não deu tempo de usá-la toda, e deixei de um dia para o outro. No outro dia, ok, fui usar, tinha uns torrãozinhos, desfiz, achando que ia fazer um, um bom negócio, que ia reaproveitar a massa. <risos> não faz isso. Não faz isso. Não é legal. Né? Eu fiz, deu o retra retrabalho porque o negócio não ficou bem feito. E o laguinho, na hora que baixou o nível, mostrou isso. Então, na verdade, eu joguei para debaixo do tapete a sujeira que eu tinha feito, a besteira que eu tinha feito. Não compensa. Fez a massa, usa no mesmo dia. Faz a coisa com cuidado para não ter retrabalho. Conclusão, tive que tirar toda a água, limpei o, o, o laguinho. É, Passei um, uma escova e tornei a colocar o cimento. Ok. Aí eu eliminei o vazamento, porque eu não quero que vaze. Porque aí a gente não tem controle. Eu quero que transborde. Que chegue até a superfície e transborde. Eu quero que esses vídeos que a gente está fazendo aqui, eles não vazem pela internet. Que eles cheguem no limite e transbordem que vocês possam compartilhar com outras pessoas né, o que a gente está fazendo por aqui. A gente está num passo a passo, então dá, dá tempo de você fazer na sua casa. Ah, não tem dinheiro para o cimento? faz com, com lona plástica. Ah, eu gostaria de uma coisa mais profissional, mais robusta, ok, faz de, de concreto. Ou, sei lá, faz maior. Né? Vamos ver isso e vamos ver a bancada da do sistema da água da pia, que já está sendo é, colonizado né, por plantas e por pequenos animais que, que vão chegando. Você traz as condições e a vida ela vai fluir. Não precisa muito trabalho para as coisas. Né? Faz as coisas, monta a infraestrutura e depois observa que a vida vai chegar. Então, a gente vai ver colônias de bactérias, a gente vai ver eh, o rastro de um bichinho que passou por ali. É muito legal essas histórias. Não é só sistema de tratamento de efluentes. É mais do que isso. Mas, vamos lá, vamos acompanhar. Antes de colocar os seixos, que ainda não, não chegaram, eu fui deixando o laguinho. E da última vez, eu deixei o laguinho encher até a cama de passarinhos. Essas plantas que estão aqui, eu retirei do, dos brejinhos, que estou refazendo. né? Então, elas estão aqui no, no lugar dos passarinhos, mas que estão tomando banzinho, aguinho, em em outro sistema. Tá tudo bem. Então, na hora que eu deixei o laguinho subir até a saída, eu percebi que de um dia para o outro houve uma diminuição do volume, e como é que eu sei isso? Eu marquei, fiz uns, uns riscos aqui, ó. esse primeiro aqui é o volume, é o nível do, do laguinho quando ele estava saindo ali para os passarinhos. De um dia para o outro ele baixou esse tanto, terceiro dia baixou mais, quarto dia baixou um pouco mais quinto dia ele baixou um pouquinho só. Isso aqui me deu a indicação de que nesse nível, em algum lugar no laguinho, estava acontecendo um vazamento. E eu estou num processo de não permitir nenhum vazamento, nenhuma perda. É, eu ouvi outro dia uma frase que eu gostei muito, né? se a perda acontece por baixo é um vazamento, se acontece por cima é um transbordamento, então o que eu quero é que o laguinho encha e transborde para a piscininha ou transborde para o restante do sistema, eu não quero perder o efluente, tá certo? Então eu tenho que arrumar isso aqui, aonde é que foi o erro dessa história? Quando eu estava fazendo a primeira, a primeira leva, eu acabei deixando um pouco de massa de um dia para o outro. E fui usar no outro dia essa massa, que não estava não ainda com água, né? mas estava um tempo úmido. E ficou uma massa fraca, e por essa massa fraca que estava acontecendo a drenagem. Retirei toda a água, do laguinho limpei ele né, que a, as macrófitas ali ó os água tirei eles dali limpei tudo e resolvi fazer uma outra camada de, de areia e cimento que é para eliminar esse processo aí do da, da perda de água então agora a gente vê com mais facilidade como é que está o sistema de drenagem, a água entra por esse cano e vai sair lá por fora. Aqui eu consigo ver o um nível que a água vai estar tá na hora que eu preencher isso tudo aqui com o seixo. Estou aguardando agora. Vou encher esse laguinho outra vez, mas eu, eu, eu não quero essas folhas. Eu vou ver se o cara já está com, com seixos para trazer. Vou encher esse laguinho outra vez e aí já deve estar tudo arrumado. Eu fiz mais uma camada reforçada né, por conta do cimento que eu tinha usado antes e que não estava legal. Então mais uma vez, umas besteiras que a gente faz, tá usando, tá fazendo a massa, usa na hora. Não deixa para outro momento, porque você corre o risco de perder o trabalho todo. Aqui eu não perdi o trabalho, eu só não queria perder essa quantidade de água e queria direcioná-la para o lugar correto. O sifão está funcionando, o brejinho já está cheio, eu controlei o nível para encher lá e encher o laguinho dos passarinhos também, que a gente já vai ver. Esse daqui é um é um amigo que está passando uns dias aqui. Lindão. Então podemos ver funcionando legal. Enchendo outro laguinho. O excesso de água do laguinho, que vai ser o brejinho, ainda não é. Ele vem aqui nessas plantas que vão sair, aqui é a piscininha dos passarinhos, e a saída da água descendo pela cascatinha. A vista mais geral, aqui era o laguinho, e ali era o brejinho, estamos refazendo né. O efluente que sai do filtro, a gente pode perceber, está mais escuro. Ainda carregando muita matéria orgânica e uma chegada, uma quantidade bem legal nesse momento. Nós não temos mídia nenhuma ali no brejinho, que está funcionando como um laguinho. Então ali não está não acontecendo o polimento desse efluente por meio de mídias né? nem de plantas eu estou voltando as plantas ali agora então estamos observando como é o funcionamento do laguinho olha a época da seca já vai chegando olha como é que o solo fica todo trincado é um solo mais argiloso então você faz o seu sistema num solo desse aqui sem as amarrações da telinha e ferragem, na hora que o solo movimentar, vai levar embora e vai trincar o seu sistema. Olha as trincas ali no, no solo, porque está perdendo umidade. Né? Bom, então voltando. Nosso corguinho ali está funcionando legal. Alguns pontos com excesso de efluente chegando. Está vazando um pouco, que não é problema, porque aqui vai ser uma outra etapa de tratamento. Olha como é que está descendo. Uma quantidade boa de água. Olha uma corredeirinha que se formou. Outra corredeirinha. Ah, legal brincar com essas coisas, viu? Aqui o efluente que está vindo da pia, da cozinha, e ali tem umas florzinhas que já curtiram o lugar, ela vai descer ali, naquele cantinho, vem passando por aqui. Olha só, parece que a água está comprometida, mas a gente tira essa, essa parte de cima. E a gente vê que embaixo a água tá, ó, tá com uma qualidade visual já bem melhor. Algum bicho andou passeando por aqui. Vê o caminho feito. Legal plantinhas indo bem aqui, o sistema funcionando, desce para esse laguinho, que vai ser um filtro. Então, ok. Estamos brincando aqui com as águas. Bom, isso que a gente está vendo aqui, deve ser ao mesmo tempo colônias de, de bactérias, são sólidos, suspensos, né? eles estão na superfície da, da água, é, eventualmente um pouco de óleo também. Como é que a gente vai resolver isso? Olha como é que tem uma quantidade maior desse lado. Aqui, ó. Com plantas aqui, elas vão retendo. E também com umas barreiras físicas. As pedrinhas aqui. Olha só como a água já está clarinha na parte de baixo. E olha também como é que forma bastante lodo. Olha a função da, da plantinha. que Ela parece estar tá ajudando as raizinhas se formando. Ela vai ajudar na retenção dessa escuma. Aqui a água já está mais clarinha, só a parte de baixo. Então a gente tem um processo aqui ao mesmo tempo de sedimentação e de flotação de algumas partículas. Então por hoje é isso, falei um bocado demais. Se né? tiveram curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. Né? Esparrama essas conversas para o pessoal nós estamos trabalhando muito mais do que sistemas de tratamento de efluentes, né? sistemas domésticos de tratamento de efluentes. Nós estamos tratando de vida, nós estamos tra tratando de colonização de novos ambientes, nós estamos tratando de construir a, a estrutura ou as bases para que a vida se desenvolva. Então, ao invés de ficar focando naquilo que não está não, não legal, naquilo que está ruim, né? A gente aqui foca como é que a gente constrói as condições para que a diversidade da vida se estabeleça no lugar. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!